Deus está na casa, igreja. Oh Deus, salve. Oh Deus, aleluia! Feche seus olhos. Eu te convido agora a entrar no quarto da adoração. No quarto que você pode se derramar porque é só você e ele. Não olhe para o um lado, nem para trás, nem para frente olhe para cima Pazinho, estou aqui Senhor faça sua oração com teu Pai, com teu Deus enquanto nós adoramos essa canção que o Espírito Santo vai de encontro a sua vida movendo naquilo que você não pode porque o que você pode, Deus vai te capacitar para isso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 Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Rai Não se detenha que as lágrimas rolar E as batidas do seu coração é Ele mexendo no secreto da gente O um lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu tenha, se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem, é ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ele conhece mais, ele viu e Pra curar toda a ferida Jesus Tua presença É o que eu presença É o meu remédio Jesus, é Jesus Eu não quero ouro nem prata Eu só quero que cuide Deus arrepio na alma e a gente sente Jesus presença de Deus Vai fluindo com a tua cura Vai fluindo com a tua unção Vai fluindo com a renovação do Espírito Santo Vai fluindo com a renovação a He opened up to give us his grace. He caused he us presença gloriosa é como a brisa do céu é como um orvalho que cai trazendo cura, restauração, fortalecimento há um fluir sobrenatural na manhã deste dia neste santuário há uma unção de sinais de milagres há uma manifestação do filho do Deus vivo nesse santuário Há uma presença sublime, inacessível, triunfante, intangível, preciosa do Espírito de Deus, caindo sobre este lugar. Levante as suas mãos e cante isso. Não se detém que as rolar, e as batidas do seu coração acelerar, é Ele mexendo no secreto da gente lugar que ninguém conhece mais que mexe com sombra, com tudo aqui dentro da gente que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus que eu perca dinheiro e perca amigo, só não quero beber. É Tua presença sua presença levante as suas mãos e vamos orar vamos clamar juntos o teu reino tem fim Senhor nós nos rendemos aos teus pés nós nos prostramos na tua presença o lugar mais alto que queremos estar aos teus pés tu és a estrela que brilha dentro desta casa tu és o Deus que opera dentro deste santuário Senhor, a nossa reunião é para tributar glórias e honras ao Teu nome. Por isso nós estamos prostrados diante de Ti. Adorando o Teu nome, Te glorificando. E declarando que Tu és o nosso tudo a Deus. Pai Santo, enquanto os nossos corações estão dilatados para Ti nesta manhã. Vem com a Tua presença restaurando a nossa vida mudando a nossa sorte, revelando a tua grandeza, a tua glória Senhor, as causas que estão pendentes na nossa história de vida, nada ninguém pode impedir o teu favor Senhor, o teu agir ó oh, Deus que trabalhe em favor daqueles que aguardam na promessa Oh, enquanto nós tributamos honras e glória e ao o teu nome visita nossas causas Senhor visita nossas pendências as nossas questões Uramanarabá Suryalabá Espírito do poder divino libera a cura nesta manhã os nossos corações ao nosso corpo físico vai tocando agora Senhor e vai arrancando a enfermidade de dentro porque enquanto a tua igreja tribula a bandeira da celebração e da adoração o Senhor que habita no meio dos louvores do seu povo faz coisas extraordinárias enquanto a tua igreja te adora Senhor vai renovando vidas Vai restaurando vidas, vai levantando quem está caído, quem perdeu o que ache, Senhor, que seja um tempo novo para a vida do teu povo. Um fluir livre, desim, desimpedido, Senhor, sobre as nossas casas, uma onda de avivamento sobre os nossos lares, sobre pais, sobre filhos. Oh Deus, oh Deus. Oh, presença de Deus Aleluia Aleluia Com a sua mão lá em cima, aplauda bem forte ao grande Deus Oh, maravilhoso é o nosso Deus. Tua palavra vai cumprir em mim